estamos indo agora Garibaldi. saindo de Garibaldi e indo para Feliz só que nós vamos fazer uma rota aonde a gente passa por Nova Feliz parece que é esse nome né ah, É, Nova Feliz. e aí a gente vai conhecer uma estrada nova aqui e como a gente já conhece Farroupilha que tem um parque bacana dessa vez a gente tá indo pra baixo e pegar ali para Feliz não se não ficou nada para conhecer o parque que fica dentro de, de de Feliz mesmo não é e vamos ver o que que a gente encontra nesse caminho aí ó esse aí é o carro do presidente tá aí na frente ficou mais um motorhome estamos saindo 1124 h 24 tem um papelzinho para nós entregar na saída aqui que Teve um encontro de Motorhome né? Então a gente Tem um papel aqui Que a gente quitou O um valor de 300 reais Pra ficar aqui De segunda Até segunda ou sete dias Na verdade pra nós né? Mas era pra sair ontem Mas eles liberaram pra hoje Vamos ver se tem alguém aqui realmente pois Que é. disseram Não tô vendo ninguém tentando entregar o papel, vamos ver não tem ninguém na portaria então não vamos entregar o papel porque não tem ninguém na portaria mas ah, tá pago vamos lá, vamos embora Só aí, seguindo saindo então agora de Garibaldi aqui da associação os motoristas, um lugar muito bacana, Tem, tinha piscina aqui, uma piscina térmica. A menina, lembra o nome dela? Muito gentil, né? Ah, muito gentil. É assim Muito legal a menina que cuida da piscina aqui. A gente é muito ruim de gravar nome. <risos> a fisionomia a gente não esquece, aí, mas os nomes é uma, esposa, um é. problema. E aí a, a gente usou, fomos umas três vezes na piscina. Pagava uma taxa e é a piscina térmica E a menina mesmo cuida da piscina, cuida da caldeira é. Sempre sorrindo Sempre sorrindo ah, Muito bom Assim, muito bem atendido O clube muito legal O economo também aqui do Uma simpatia não? Não é? do, do restaurante, é... da, da parte ali Do clube É muito simpático Tomamos um vinho aqui eu não peguei a marca do vinho, a gente comprava um vinho Rosê. É. Mas é muito bom uma garrafinha. Ele compra de garrafão, né? Eu vou ter que descobrir que vinho é aqui. Muito bom, vinho rosé. Seco. Aqui tá chovendo. Falta bateria. Como é que falta? Tá desligado? Faltou bateria. Vou ter que ver se não é cartão. O que tá escrito ali? Full. Full. Tá, então desliga ela agora. Tem que o cartão. Full é cartão cheio? É. Estamos só com a imagem dianteira agora porque a <risos> A GoPro que faz a interna aqui acabou a bateria. Mas tá bom. Essa aqui é a viagem. Estamos saindo, né? E a Lili tá nos guiando aqui pelo. Eu não sei cadê o é teu celular, meu Então filho. a linha não está nos vindo. Eu ia pedir, mas eu não quis te interromper na gravação. <risos> não, é, não é interromper, temos que saber se estamos no caminho, né? Claro. Vamos lá. Nós vamos em direção a Feliz. Mas quero que fique registrado aí. Agradecimento aos nossos amigos. 60 se na estrada. Eles moram aqui em Bento e vieram visitar a gente, né? A gente até postou no, no Instagram uma foto e eles convidaram a gente para ir lá. Ele está construindo um novo motorhome, uma nova oportunidade quando a gente subir para Bento ali, a gente vai lá. Um abração para vocês aí, amigos. 60 na estrada. Quem são esses? Tem um canal no YouTube muito com muitos seguidores, também no Instagram bastante. Também. E eles, com mais de 60 anos, começaram essa vida também, né? No motorvão. Já tô e... na terceira casinha, né? É, já tô no terceiro motorvão. O primeiro foi eles que fizeram. Vale a pena aí dar uma conferida lá no canal deles, bem bacana, né? Olha aí Do Brasil, é da Inglaterra. Ah, o médico é da Inglaterra. Pela bandeira que tá atrás lá. Nossa, eu nem enxergo a bandeira. Ah, não, espelho. Só descida, só decida e se largar os caras, pegam tudo sangue mesmo. A de Curitiba é pior que essa. Sure. Yeah. 700 metros, é a entrada já. Agora nós vamos entrar daqui a 700 metros. Em 500 metros, vire é. é à esquerda, na estrada municipal da meia placas para Faloupilha, Bento Gonçalves. É, e estamos atrás do veículo aquele. Hum. Ah, está ali a bandeira. É. Parece da Inglaterra, Você sei qual é É uma cruz, né? A esquerda na estrada, ah, piedade, dentro, na estrada municipal da Piedade, placas para frente, cheio do faixote. Vire à direita para permanecer na estrada municipal da Piedade. Vire à direita para permanecer na estrada municipal da Piedade. Não tinha ninguém do lado. Eu não devia ter que ir lá para baixo. É, daí é por bom princípio. Ia ser o acesso que o Bebos queria te dar Entramos então Na a rodovia para Alto Feliz municipal é. da por um e meio. É a Entrada municipal Agora a gente é a vai entrada da piedade. Vamos ver se está toda asfaltada É né? aí que susto Temos um trajeto mais rápido Que economiza <risos> a gente 8... tem que subir isso aí, pessoal Querendo te mandar pela outra estrada Sabia? Tá é. Esse trajeto É para Alto Feliz Por uma estrada municipal Vindo de Garibaldi Optamos para conhecer O interior, né? E aí nós estamos mostrando as imagens como é que é o interior aqui? Entre Garibaldi e Alto Feliz. Aqui acabou a, o asfalto, aí quantos quilômetros falta para o Alto Feliz? Aqui. não marcou uma parada em Alto Feliz, então não calcula Olha lá as árvores como mexem, donguerino, O né? que é isso aí? É? é uma vinícola. Ah, é uma vinícola mesmo, Dongerino. Nossa barreira aí, ó. Ah. É. Tá é, recém subindo, né? Novinho. Nós pega para a direita. Vire à direita para permanecer na Rua Jacob. Em 400 metros, vire à direita Na rua Júlio de Castilhos Aquele muro lá foi feito pela prefeitura é? Em Toda aquela extensão com um calçadão Segurando as terras da vinícola, né? É, que deve estar bem politicamente por isso. Ou será que foi a vinícola que fez? Pois é. Eu não eu sei que... se alguém for daí podia dizer, né? É. <risos> Mas eu acredito que é da vinícola. Eles construíram? Eu acho. Um é. calçadão, né? Deve ser. Até porque a calçada, a calçada é a obrigação do proprietário, né? É. Então. Siga na direção sudoeste. Para... Aqui é a Igreja Santo Ignácio. É meio-dia passado já, né? E a gente está aqui em Alto Feliz. Estamos fazendo um sorobô. <risos> é, sorobozinho aqui. É sorobozinho, viu o nome, né? E aqui. Nós vamos iniciar mas eu vou dar um mostrar aqui que o dia hoje é de chuva que alto feliz Nós estamos aqui em Alto Feliz, almoçamos, estamos na frente da igreja de Santo Inácio só que a gente olhou no Maps aqui e tem uma praça aqui na frente da prefeitura e pega uma quadra, então a gente vai dar uma voltinha ali tá, para ver como é que é essa praça Bora Estou dando uma ré aqui agora, a gente está quase na esquina mesmo não tem muito movimento, fica mais fácil. Vamos lá. Não passou muitos veículos aqui, mas aqui a gente notou que tem muitas árvores grandes, né? Vou botar o cinto aqui. Altas, grandes, né? Aqui atrás tem um cemitério. É, não é muito grande. A praça é logo aqui, pelo que eu notei. Então a gente vai dar uma passada ali. Ó, já chegamos aqui na esquina. Unidade básica de saúde. Vou pegar na avenida. Dá uma volta então em Alto Feliz. Campinho de futebol. Lá de Prefeitura, eu acho que é aqui, é a prefeitura, a escola Sim. municipal Padre João Batista rulante. É, né? bonita. Ó, tem um espaço grande aqui, ó, dá para de ré e dormir aqui, só que as árvores são muito baixinhas. É pior, e aí a gente não tem espaço para camper. É, talvez ali no lugar daquele carrinho ali, ela fica bem no meio das árvores. Ah, é verdade, aqui é tem um lugar bom, ó, né? a um pouquinho nós nem vai embora, fica por aqui mesmo. Curti, ó, vou deixar essa senhora passar aqui. Olha a criançada lá. É. É. Aí. Uma lomba muito alta aqui. Né? Não sei para onde vai. Asfaltado. É uma praça. Isso aqui então é a praça de Alto Feliz. Vamos dar uma olhada na cascata Alto Feliz. Fast, make the close Sleepless nights and to E my purpose, surface yeah. Olé no mapa. Okay. Eu olhei no mapa, por isso que eu senti aqui Cascada alto e feliz